Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez mais um vídeo de Clash of Clans Vocês me encheram o saco falando Não tem mais Clash of Clans no canal Então toma vídeo de Clash of Clans, galera Calma, mano mas também não é assim tão bagunçado, mano. Vamos conversar aqui sobre o vídeo de hoje. Rapidamente, rápido, vocês viram. É a estratégia de ataque em guerra pra você que quer aperfeiçoar, quer alguma coisa nova que está funcionando contra os layouts atuais. E a maioria do meu público eu sei que é entre o CV7, CV8, CV9. Porém, o Bacon Elite tem sua grande maioria de membros de centro de vila nível 9. Então a maioria dos vídeos de estratégia vão ser pra essa galera aí de centro de vila nível 9, 10 e 11, ok? Então principalmente pra vocês aí que são centro de vila nível 9, eu quero trazer semanalmente algumas estratégias de ataque, principalmente usadas aí pelos membros do Bacon Elite, a música tá alta, deixa eu tirar mano, porque eu não tô conseguindo escutar nada aqui, mano, eu não tô conseguindo escutar a minha própria voz. Mano, mas primeiro vamos começar com uma estratégia já desconhecida por muitos de vocês, que é a estratégia que o Daniel usou aí, contra o Daniel que era o número 4 na guerra, usou contra o número 5, contra esse centro de vila nível 9 aí, que é a estratégia usando Valkyrias, Golem e Corredores, né mano? pra centro de vila nível 9, o lance dos corredores com o golem já tem um certo tempo que a galera tem utilizado e tá funcionando muito bem, mas eu quero falar sobre o ataque do Daniel aqui com vocês agora porque vamos ter que entender o que ele fez, ele escolheu um dos lados da vila escolheu o lado ali, que estava a rainha arqueira, mas não tem problema esse, o, o layout do cara era muito muito padronizado dos dois lados então, tanto um quanto o outro não ia dar tanta diferença aqui ao meu ver mas ele começou com os seus dois golems e os seus magos, por quê? Porque dessa maneira ele podia destruir as construções laterais para as Valkyrias entrarem no meio e podia também já começar a dar dano na tropa do castelo do clã inimigo, que era o dragão ali de nível máximo né, depois disso ele colocou seus heróis e suas valquírias. Ele antes disso ele tinha quebrado ali aquele centro com feitiços de terremoto, então ele sobrou ali com três feitiços de cura, ele gastou um ali no meio quando ele soltou as Valkyrias com os heróis e na parte de baixo ele foi soltando os seus corredores e foi colocando ali seus feitiços de cura de maneira que os seus corredores não morressem, né? Porque se ele coloca os corredores pra irem reto, é perigoso os corredores morrerem ou se separarem. Então a melhor maneira de você colocar os seus corredores é colocando realmente ali de um, um dos lados da vila, beleza? Então ele escolheu ali o canto, dire, o canto inferior direito ali e os corredores conseguiram chegar vivos até o fim do Ataque, mano. E depois que as valquírias já tinham lim limpado ali as principais defesas do centro, já tinham ativado algumas armadilhas e os, os corredores ficaram livres pra darem a volta em toda a vila, destruindo tudo que tinha pra destruir de defesas, né? Depois disso, muito simples, depois uma vez que os corredores limparam as defesas, foi só correr pro abraço com o seu 100%, porque o Daniel fez um ataque muito foda com os corredores, conseguiu 3 estrelas pro Bacon, muito obrigado ao Daniel por ser um membro tão bacon, <risos> e mandou muito bem nesse ataque, por isso mereceu estar aqui lembrando que eu vou trazer aí semanalmente algumas estratégias, pode ser que alguns membros fiquem de fora, porque estão fazendo coisas repetidas, pode ser que alguns membros que gostam de inovar e fazem ataques épicos, vão voltar a aparecer aqui, também vou querer trazer algumas estratégias de farm, algumas coisas tipo, alguns farms épicos que a galera faz, só pra dar uma força e agradecer a todo mundo que é membro, que tá realmente dando tudo de si, pra gente sempre ser uma família e sempre ser um que... clã. De, de nome e de, de nível alto, né? A gente sempre tá lutando aí para ser um bom clã de nível alto. Mas vamos então pro Gustavo, que é o número 2 da guerra aí. Tá atacando o um centro de vila nível 9 full. O Gustavo também que é CV9, né? Então ele tá atacando em um CV9 full. Ele tá aí é, com o seu, o seu casal aí perto do nível 20. Tá levando um feitiço de pulo, quatro curas, levando o seu golem, 30 corredores, 10 magos e 5 quebra-muros, né, mano? Basicamente é isso. Dois feitiços de veneno, um que ele fez um do castelo do clã, e a estratégia começa exatamente como a anterior, coloca seus golems e depois coloca os magos pra ir limpando ali as partes laterais limpando as construções laterais, para que não haja nenhum problema na hora dos seus heróis entrarem no centro da vila, ele consegue muito bem ali com os seus magos fazer isso, além disso depois dos magos ele cons... é... os magos Além de limpar, eles também Dão dan... bastante dano no... no Dragão inimigo, né, que tava no castelo do clã Ele já coloca seu feitiço de pulo ali Num lugar que não foi Muito inteligente, eu imagino que ele Quis colocar o feitiço de cura ali Mas acabou vacilando, mas não tem Problema, ainda assim o ataque funcionou Muito bem, vocês vão ver ali, o, o feitiço De pulo deveria ter sido nos muros da frente Ali o Gustavo acabou vacilando, pensando que era o de cura Eu imagino, e... mas Depois que ele conseguiu matar a tropa do castelo do clã, e entrar com seus heróis ali na primeira parte da vida ali, e, junto com seus golems e, e, e tudo ele escolheu para entrar com seus corredores na parte da direita, ele estava levando muito corredor, e sol, foi soltando eles de maneira com que você pudesse espalhar eles de certa forma porque dessa maneira, se você perder alguns para algumas bombas gigantes, não serão todos né, e ainda assim, mesmo que você não consiga um ataque muito foda, talvez você possa garantir uma ou duas estrelas porque o grande problema do ataque com corredor é que você pode errar e acabar não conseguindo nem uma estrela sequer. Mesmo ativando todas as armadilhas no meio, os corredores meio que destruíram todas as defesas da lateral e acabaram centralizando e ele conseguiu guardar o seu feitiço de cura até o fim, mano. O cara tinha colocado bizarramente todas as suas tesas do canto direito ali junto com um, um canhão, o que acabou facilitando o ataque no fim, porque a, os corredores não tiveram nenhum problema para conseguir destruir as laterais. O Gustavo vai conseguir um PT mesmo errando um feitiço. Parabéns ao Gustavo pelo é um épico ataque e muito bom O seu Rei Bárbaro fica vivo por um pouquinho E acabando, acaba sendo morto pela, Pelo Rei Bárbaro do inimigo Mas depois disso, a Rainha de nível 20 ali do Gustavo Foca no Rei Bárbaro dele Ela ainda não tinha Ele ainda não tinha usado O Manto Real da Rainha Ele usou o Manto Real Matou o Rei Bárbaro inimigo E acabou faturando aí Mais 3 estrelas Contra o número 3 Dessa guerra que a gente foi aí Contra essa galera Que eu não sei da onde é Mano Agora sim vamos pro Ataque do Lorde Mateus Esse que é um ataque Muito interessante Inclusive vão ter As duas vezes que ele atacou aqui Porque eu achei os ataques Do Lorde Mateus Excepcionais Parabéns Lorde Mateus Por ser o cara mais gorduroso desse vídeo, Mano. Curti muito a estratégia dele. Veja bem a estratégia, a conformação da estratégia: 12 gigantes, 4 quebra-muros, 6 magos, 4 curandeiras, 4 servos. Por que ele vai levar o servo? Você vai entender daqui a pouco. 12 corredores. O castelo de clã lotado de lançadores. O seu casal aí de nível 15, rainha 16. É um feitiço de cura, 3 de fúrias, 1 aceleração e um veneno, Mano. Se liga, vocês vão poder notar que na parte superior do layout do cara tem vários canhões, mas não tem nada pra defender contra ataques aéreos. Então ele levou esses servos exatamente pra pontuar esses locais que estavam vulneráveis do layout do cara, mano. Olha só que cara foda. <risos> mandou muito bem, mano, estratégia complexa, mas muito eficiente aí do Lorde Matheus, colocou ali os seus servos pra pontuar aqueles, aqueles, aqueles locais, tanto pra facilitar no, no, no fim, com a porcentagem de dano, é, com a velocidade, né, porque às vezes ocorre de não dar tempo e, e, a, e você conseguir aí 90 e poucos por cento, mas não conseguir a terceira estrela por falta de tempo, então isso facilita nesse sentido, e além disso garante a segunda estrela de dano de 50% com mais facilidade, né, então ele usou isso daí, depois ele fez um teste com alguns magos ali no canto esquerdo vocês vão poder notar ali no zoom que vai estar tá dando agora ele destruiu algumas construções ali, tem alguns magos trabalhando ali em algumas construções que estão vulneráveis e além disso os servos, depois quando ele vai colocando mais pra frente os servos ainda des conseguem destruir um dos canhões com facilidade, facilitando ainda mais o ataque, mano, depois disso ele vem pelo canto superior esquerdo ali, no canto esquerdo com os seus gigantes e curadoras, mano, e veja bem depois que ele coloca os gigantes, ele coloca as curadoras Para as curadoras curarem os gigantes E coloca sua rainha arqueira atrás Porque uma vez que os gigantes morram e as curadoras podem focar na rainha, mano, porque a rainha vai mais ou menos acompanhar o trajeto que os gigantes vão fazer veja bem como é foda essa estratégia velho. depois disso, ele vai com calma colocando ali mais servos pra destruir as construções laterais, tem que ter calma nessa estratégia, coloca alguns corredores ali pra destruir aquele canhãozinho da esquerda que também pode dar um pouco mais de trabalho depois ele solta o seu castelo de clã que tá lotado de lançadores de nível máximo mano. e aonde é a estratégia dele se diferencia, porque normalmente a gente não vai notar é, ataques como esse usando lançadores na estratégia, depois disso ele coloca o seu, o seu feitiço de fúria o cara tem um lava round de nível máximo no castelo do clã, então é pancada de você matar, é muita vida que o lava round tem os lançadores simplesmente ignoram e vão entrando cara, uma vez que as tropas estão entrando no layout do cara ele coloca seu rei bárbaro, o rei bárbaro vai dar a volta não sei se essa era a intenção dele no início mas ele vai controlando ali com os feitiços, ele tá guardando o feitiço de cura pro momento mais importante ali do ataque, os lançadores de fato entram no layout e depois disso o rei Bárbaro resolve voltar, dar a volta e entrar no layout, então quer dizer que aquilo que eu falei antes não tem nada a ver, esquece Pá! já era mano <risos> véi, então depois que entrou ali o Lei Rei Bárbaro, ele vai começando a colocar os seus corredores nas laterais pra ir destruindo algumas Algumas construções defensivas importantes, como por exemplo a Torre do Mago, Morteiro. Coloca outro feitiço de fúria lá no centro. Ele quer dar um boom ali naqueles lançadores com, os rei com o Rei Bárbaro. Ele ainda não usou as habilidades dos seus heróis. E veja que o Lava Round ainda está vivo, velho. Como ele usou aí uma estratégia com muitas tropas terrestres, acabou que apenas a rainha ficou focada no Lava Round. E ela ficou atrás dos gigantes que estavam sendo curadas pelas curadoras. Então ela ficou livre para ir matando o Lava Round devagar, velho. Então, ainda assim, os gigantes não morreram na estratégia, porque eles estão sendo curados pelas curadoras que até agora não conseguiram ser destruídas e olha só, só no fim do ataque com 70% de dano total na vila que o Lava Round vai morrer nessa, nessa estratégia os corredores ainda estão vivos os, os gigantes ainda estão vivos e tudo que ele precisou fazer no fim foi colocar alguns corredores ali pontualmente para destruir aquelas construções que faltavam e depois disso foi só Conseguir o restante das construções do layout do cara Para facilitar a aumentar a porcentagem de dano Até atingir a terceira estrela de dano De três estrelas Belo ataque do Lorde Matheus Uma estratégia muito legal Veja aí a estratégia utilizada E vamos ver mais um ataque que ele fez aí Dessa vez contra o sexto que era o espelho dele né mano, então foi exatamente a mesma estratégia, Eu não vou repetir, se você quiser saber qual que é, é só dar um pause para você ver qual que é a estratégia, veja o layout que o cara tá usando, se você tem um oponente com, essa, com esse mesmo layout ou algo parecido com alguns dos que já foram mostrados no vídeo de hoje, você pode dar um pause, pegar as estratégias e fazer exatamente como a galera fez para você conseguir o seu PT na guerra, né mano? Então vamos lá mais uma vez, vindo com os servos nesses layouts bem espalhados pontualmente para destruir essas constru construções que estão dando bobeira ali na nas laterais, depois ele escolheu a parte de baixo ali pra ir com seus gigantes com seus quebra-muros, ele quebrou as primeiras fileiras de muro, tinha um morteiro solto ali ele, os gigantes já levaram o um morteiro aí depois vem curadora com a rainha atrás, já vem ali o, o dragão e os Balões, ali ele colocou o feitiço de veneno para dar uma diminuída no dano do balão porque realmente o balão se desse duas três pancadas ali nos, nos gigantes poderia matar colocou o feitiço de fúria para acelerar aquilo ali e veio com a mesma coisa com o seu castelo de clã e o seu rei bárbaro ali beleza depois que os gigantes entraram ali no centro depois que os lançadores acabou que parte dos lançadores como uma curadora é, desviou ali ainda conseguiu levar duas duas defesas laterais ali mano então acabou que aqueles lançadores que se dissiparam ali do centro foram uma boa opção ele vai jogar sempre pode notar que ele coloca seus feitiços de fúria no, na parte central do layout exatamente para bombar ali aquele ataque dos gigantes com os lançadores Porém, nesse caso aqui, o ataque acabou Ficando um pouco debilitado, mano Vocês vão poder notar aí, como os lançadores de, Se dividiram na estratégia O ataque no centro acabou ficando um pouco Debilitado, um pouco fraco, mas em compensação O rei bárbaro dele, junto com o lançador E aquela curadora, estão dando a volta na vila Aumentando ainda mais a porcentagem de dano E veja bem o que, que ele vai fazer, uma vez que Aquelas construções ali da parte superior direita Estão focando naquele gigante Ele vai começar a jogar os seus corredores Pela parte superior ali, mano Levando aquele morteiro, levando várias torres da Arqueira, levando a Torre do Mago e ele guarda aquele feitiço de cura exatamente pra curar os seus, os seus corredores, mano. Então, depois disso, ele fica caindo com feitiço de fúria e uma aceleração. Ele vai colocando os seus corredores quando aquelas defesas estão focando os gigantes, velho. isso é interessante, muito interessante para essa estratégia. E ele consegue até 65% de dano total nem ter utilizado as habilidades dos seus heróis, mano. Nem a do Rei Bárbaro, nem a da Rainha Arqueira. E depois que ele consegue destruir 90% das defesas, é só ter calma e esperar as três estrelas de dano total, porque ele ainda restou com um feitiço de aceleração que ele nem foi que nem foi necessário dele utilizar nesse ataque. Se ele utilizar, vai ser por só para zoar mesmo, para trollar a galera, mas veja bem que os servos, alguns servos deles estão vivos até agora, para você ter noção, como os servos combinaram com essa estratégia. Praticamente Todas as tropas que ele utilizou tem uma viva nesse, nesse, nesse ataque, com exceção acho que dos magos, todos os magos morreram, mas tem alguns gigantes vivos, lançadores vivos, curadores vivos, corredores vivos, tem tudo mano, vivo só morreram os magos nessa estratégia, muito top a estratégia do Lorde, mano se você quer aprender então aí algumas estratégias legais com alguns layouts e como atacar determinados layouts na guerra sempre que tiver algo épico eu vou trazer pra vocês, já que vocês estão tão carentes aí de estratégias interessantes e coisas novas é, relacionadas à guerra no Clash of Clans aqui no canal tá faltando bastante coisa e eu resolvi trazer essa série de vídeos, então sempre que tiver algo legal eu vou trazer aqui pra vocês além de dar uma força e agradecer a todo mundo aí do Clã Bacon Elite beleza? Se você curtiu, se você tava carente se você precisava de vídeos como esse, você vai deixar o seu like e vai me deixar feliz, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu, se você tá me vendo pela primeira vez, gostou do conteúdo, que é mais deixa aqui nos comentários o que você sugere pra eu trazer, se vocês querem mais farms, se vocês querem mais guerras, o que vocês estão a fim não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever aí se você não for inscrito, se você se inscrever não se esqueça de ativar as notificações para você receber no seu celular, no seu e-mail na sua casa, na sua porta, na sua... não, não só no seu celular mesmo, e no seu e-mail, talvez haha <risos> Tiver vídeo novo aqui no canal e é isso. Vou ficando por aqui. Falo um grande abraço do Gordinho, galera, e até a próxima. É. É.